Manifestações físicas do diabo na África causam medo no mundo todo. Bonecos bizarros em propaganda a favor da marca da besta. Jovem é surpreendido por espíritos materializados em floresta na Indonésia. Mãe uma filha possuída. Entidade mirim aparece do lado de ser de capa preta e muito mais. Mas antes já vai deixando o like para o YouTube dar mais destaque ao nosso vídeo na plataforma. E se não for inscrito, inscreva-se e ative o sininho e para receber todas as nossas notificações na tela do seu celular o que vocês verão agora é simplesmente inacreditável Facebook, Twitter, IG, -gas o que tá ligado na esbarquinha a mangasso que salam aleyka, um jovem fazia uma live no YouTube vagando por uma floresta obscura na Indonésia quando coisas estranhas começaram a acontecer. No Criaturas sombrias estão se manifestando. Há rumores de que esta mata é uma parte do inferno. Tampol wor. Tampol karo El Grenyong Bantu angkat 200-nya. Sandele jen oke. Okay. Astagfirullah. Neng, lu dapat baju dari mana? Gas tipis tipis. Asalamualaikum. Asalamualaikum. Asalamualaikum. Matinya kenapa? An, dibantu a 300-nya. Coba ditanyain baik-baik ya meninggalnya kenapa, oke? Okay. Lihat mukanya. Astagfirullah, mesti mutus. Alohuakbar Tela timah, ok? Dibantu angka Dibantu angka 300 Né, kita cari lagi Tegucuk, ya Tegucuk, dasi Ya Tegucuk Jua suara nela Suara nela Suara nela sopo Jua su... Su... Tan... Acabaram de ver um demônio simplesmente desaparecendo diante das câmeras. Algo que ele não esperava e o deixou em estado de pânico. <risos> Dessa vez, o ser aparece bem atrás dele. Eu vou ficar meio por isso ele deixou a floresta enquanto ainda podia deixá-la. Em 1995 um comercial bizarro causou desconforto e trouxe muitas teorias assustadoras. A Duracell, a marca de pilhas mais famosas da atualidade expôs pessoas como bonecos bizarros movido a pilha. Ah, uh, os Puttermans, You'll meet them. Hey, Mr. Putterman, você está pronto Trish Duracell batteries. Agora prestem atenção em um pequeno detalhe: que não usar a pilha que eles querem não durará por muito tempo. Por que Duracell? Isso não te lembra algo? Sim, a marca da besta. O chip será inserido na sua mão direita e sem ele você será sumariamente desativado. Sem a marca Doracel, os bonecos não sobrevivem. Sem o um chip na mão direita, você também não poderá sobreviver. O comercial ainda tenta mostrar os benefícios de possuir a marca, dizendo que você poderá fazer praticamente o que você quiser. Mas na verdade é pura ilusão e falsificação sensação de liberdade, pois só farás o que eles quiserem. É assim que os governos querem nos ver, obedientes e fazendo só o que eles querem como se fôssemos bonecos, marionetes ou robôs que eles podem desativar e jogar no lixo. caso a seguir uma equipe de investigadores do paranormal foi até uma casa até onde recentemente um dos integrantes foi atacado por uma entidade que veio em sua direção com um rastro de fogo durante o ataque ouviram o sorriso de um menino o gordinho ele realmente tem um amigo imaginário desde a infância mas como a entidade se manifestou na chave de Salomão ele suspeita que sempre esteve acompanhado de um demônio Diante disso, eles retornaram ao local em busca de respostas. Eu não tava aqui? Mano! Passou um vulto ali, velho. Aonde? A porta! Você viu? Não, nada, mano. Passou um vulto na porta, preta, mano. Eu não vi nada, eu atrás de você aqui, eu não vi nada. Você viu mesmo? Vi, mano. Tem alguma coisa aí, mano? Nada, mano? Não, mano. Tem nada? Não, não. Tem nada, Oh! Vocês estão bem? Vocês estão bem? O que, que foi isso? Véio? Sim, na casa, eles presenciaram a manifestação do demônio Mirim ao lado de um homem de capa preta. Era pra quem? Você tá do canto? E quem fez? santo, mas é disso do santo. É um caso perturbador no qual uma filha foi tomada repentinamente por um demônio durante a madrugada e a mãe muito abalada filmou tudo. Saia dela! Deixa-lhe paz! Não o meu trabalho! Deixa-lhe paz, espírito! O que conheço. você quer? O que você quer em troca? Matar ela! O que você quer em troca? Fale. Matar sua filha. Você não vai matar, não, porque Deus eu é Deus maior. Espero, eu, ela viver. Eu, eu sei que não é depressão que tá nela. Fale. Fala, é quantos que tá aí nela? milhão. milhão. Ela é da Pique, que vai machucar ela. Lute, lute, lute, lute. E mude, mude, mude, mude. não deixa ela comer nem dormir, né? Fazer que a mãe tem dor na cama. Não, só o pastor que ela a você, não. Só o pastor. Só ele tem autoridade. Só ele tem autoridade. Fale quem é o cabeça que tá dela. Quem é esse cabeça que tá controlando as legiões? Eu sou satanás! Eu vou ajudar! Demonha ajuda. ajude! Eu com onda! Eu está tendo! Mas me diga, por que Dora se fez isso? Por quê? Eu me fez E ela mandou o que fazer? Fale, vá. Ela mandou quem que fazer? Eu sei. ela machucar ela. Ela mandou o que Ela mandou quem? Eu não vou machucar a Adriana, não. Eu não vou, não. Ela mandou quem? No vídeo a seguir vemos uma mãe filmando as filhas brincando para publicar mais tarde no YouTube quando de repente ouviu-se um barulho vindo de do lado de fora. Um vulto surgiu cruzando a janela. Sabemos que as manifestações demoníacas estão em outro patamar na África, mas não sabíamos que era tanto assim como vemos nas imagens a seguir. Isso que estamos vendo parece ser a manifestação física de um demônio em carne e osso por vilarejos africanos como se fosse gente. Será que realmente o satanismo africano atingiu este patamar? De acordo com o tabloide de Marvel, o Loshi, que também é conhecido como Hili na cultura Zulu, é um demônio parecido com um anão que é considerado um espírito travesso e maligno. Acredita-se que ele seja um cruzamento entre um zumbi, poltergeist e um gremlin. Agora imagine você condenado ao inferno, sendo atormentado e mordido por centenas desses seres 24 horas por dia.